Mas olha ah, só, estamos, estamos aqui mais, aqui mais uma, vez uma vez para gravar um vídeo para o canal favorito, favorito de quem? Tampeta B! Aê, uma salva ah, de palmas para o papai Peppa e a mamãe Peppa O melhor desenho, desenho da, da atualidade. atualidade, eu adoro assistir eu todos os dias, não tem nada para eu adoro, adoro assistindo essa porrinha aí. Aí. É a Peppa Pig Eu, eu assisto, assisto lá no x eu tô, eu tô me, me sentindo, sentindo, não, não é Natal, Natal, mas eu me sinto, sinto parecido, parecido com o Papai Noel Porque eu tenho um grande <risos> saco eu, <risos> Meus <risos> amigos são meus viados, que andam rodeados de mim Pai Noel você nosso, tá lá café É um café cheio de fete. viado no <risos> trono <risos> Sou do saco Sou um café <risos> LGBT <risos> Tem uma bola Aranha. grande Sou alguns... <risos> e tem um monte de viado me <risos> rodeando. Hoje a gente vai falar sobre o quê? A coisa que todo, todo o planeta gosta, ou já gostou um dia. Vamos falar sobre o cânhamo, ou também muito conhecido, maconha. Não pode, ficar é droga. É, é droga, <risos> meu uma droga. Uma das primeiras plantas a ser cultivadas, pela verdade. Isso é orégano. Pra... Né? Não, isso, canha. É... Deixando bem claro, ninguém aqui é a favor do canhamo barra maconha? <risos> mas é o que é. Deixando bem claro, isso aqui é um, um vídeo, pô, é tudo post é, é tudo piadinha. É. Mas vamos começar a falar. É, eu, como que você acha que nasceu essa planta? que eu tenho uma teoria muito além, tá ligado? Começa lá, quando com, com o pessoal começou a encontrar deuses e essas paradas, tá ligado? Alguém colocou fogo numa... Numa banda, banda qualquer, qualquer fez um fogo com pena na terra? o cara começou a brisar, cara. Caralho, velho. Caralho, E os fez Vou fazer uma pintura com peste, meu. Mas <risos> não, não, não pode, pode, Paco, mas pode ir para aqui, mano. Eu, eu, o que, que eu, eu acho que aconteceu? O cara tá andando numa floresta. Começou a fazer uma trovoada, caiu um raio. PA! Pegou fogo numa planta. <risos> Subiu aquele cheirinho, ali, sentiu aquele cheirinho diferente, né? É Aí ele Aí já olhou a lagartixa. Ah, lagartixa, é. Era o jacaré, a é lagartixa. <risos> Gastou a brisa dele, mas Eu não sei, mano. <risos> Pode ser muitas coisas. coisas. Eu, eu acho, cara é entre nós, que o nosso. Caí entre Deus, Jesus Cristo, muito, muito conhecido, conhecido como Jesus. Como Jesus. Para, para o mais, mais íntimos íntimo JC, mano. <risos> <risos> <risos> Vamos falar sobre os 10 mandamentos, mandamentos do quê? Do, do, do, do ganho. Do ganho, aqui. O primeiro, primeiro mandamento, mandamento é qual você é lembra? É Não bolarás Quando Quando o raio caiu, eles sentiram o cheiro, eles fizeram os 10 mandamentos. Você sabe que foi assim que aconteceu, né? Até porque ninguém colocaria Todos animais, sexo fêmea e macho numa arca, se não fumasse maconha. <risos> é entre nós. <risos> Tá vai dar um chapado. É. Vai chover! Vai chover! É o dilúvio! É o dilúvio! Vai, vai. vai encher tudo! Precisa criar uma arca! De colocar o olho no tanque! E ela chapa! chapa. Mano, o cara não é uma briga! Imagina se não acho... um chover o prédio com o uma... bafarde! Mano, um bar. o cara fez um zoológico numa arca! Mano, o Beck com todos os animais, cara. animais! Caralho, acho que eu errei! É. Eu, eu acho que eu é. chapei! Não vai chover não, tô no Rio de Janeiro. Porca, 39 animais, não sei se é diferente. O que eu vou fazer com diferente. Segundo mandamento. Não pularás a roda. É a coisa mais sagrada para um guerreiro do terceiro mandamento. Não babarás o beck. Não, não pode ser sapão. Piscina sapão geralmente. era um dos animais que tinha na arca do Noé. É. É. E o Noé ficou bravo com o sapão. É, é por isso. Quarto mandamento: Fumarás até o último berilo, E sem desperdício, né? Não rapaziada. pode desperdiçar jamais. Quinto mandamento: Aquele que a arte fez deve consumi-lo pela primeira vez. Esse aqui, ó. Caralho, o cara é é? Mas concordo, é igual o é igual Motão Roche é, tá, uma, na tá na A. Tá na A, é assim, é mesmo, assim uma, é. Acho que a única coisa que não funciona pra isso é aquele copão do rolê, tá ligado? Que você faz ele e você, você já olha com uma cara suspeita e É, é tipo, fala não tá rindo. gostoso. bebê, amigão. Bebe, bebe, bebe. Bebe. <risos> o outro é o mandamento. Repartirás seu fino com todos os guerreiros do canhão. Isso aí é a regra básica. Não gastarás a brisa alheia. Não se estresse oh, por pouco. Isso é chatão, hein? Mano? Isso é chatão, brother. Você tem que gastar brisa com coisa boa. Nunca se estresse Sim, por, nada por pouco. Tem umas pessoa que vem brisar e aí começa a falar. <risos> é... O ouvido falando bosta. Fala um quilo <risos> de bosta para lá, um Eu assim, ó. ó. Não economizarás na larica. Eu, esse aqui é o mais importante, na minha opinião. É o mandamento mais importante. É sempre... Você sempre tem que ter um miojo no bolso. Nossa. Nossa. E aí você abre ele, é ele. já pega que chão você tá come cru mesmo, você chora, chora, depois você bota a bunda na boca, você bota você água, não. Come, não. come cru, brother Eu do nada virei a mina <risos> Outro mandamento. Quando um fino não der, farás render com tabaco. Isso é muito controverso. Muitos não gostam. Mas às vezes faz bem para assim, é o pulmão. Não, mas é o que? Às vezes é melhor puxar dois cânceres de uma vez. <risos> faz vender, mano. Dois cânceres. Promoção: deu um trago e ganhou né, dois cânceres. <risos> é, e o último mandamento: desce. Não casarás. Esse, esse, é o também, esse também eu acho que é o mais importante, não casarás com o beck. Esse babá no beck, né? Que ninguém quer fumar babá babá no beck, beck babado não dá. Se é, pra, se é pra mim fumar um beck babado no máximo da mina que eu quero ficar. Ah, ah, aí eu não deixo não ela babar é? inteira, eu falo lambe. <risos> <risos> <risos> não fumo não, 4 e 20, Sim. boa noite. Valeu. <risos>